Tá, tá, aí, uhum, tá, né, tá né, bom, gente, olha, ele não existe. <risos> e, e, amigo, ó, teu celular tá <risos> tocando. É o Gui! Tá calma, tem tá aí, tá Fala aí, com não. ele. Não, pera aí, depois eu pego a garrafa, calma não, aí. Deixa isso. eu falar porque eu não falei com ele do todo. Tá, tá pegando rapidinho. Hum. Oi, Gui! Ian yeah. Meu amor, pelo amor de Deus, onde que você tá? Não, os meninos estão aqui, ó. A gente tá te esperando. <risos> Manda ele vir. Eu não. Eu não quis te atrapalhar, eu não consegui ir pra ir. Acabar com essa noite. E. Eu também não sei o que fazer. Gui, o que, que aconteceu? Eu tô com o resultado de meses antes. Não, fala. Gui! Peraí, desculpa, seu. Gui. Gui. Eu vou correr. Gui, você tá me deixando preocupado. Fala. Tá, o que, que foi? Eu vou morrer, se eu não fizer um transplante de rino, gente. Tag, fala, o que está acontecendo? Eu tenho câncer. Eu não quero morrer. Tchau, oh. tem tá bom? Tchau, beijo, bom Deus, os meninos. Tchau, amo vocês. Gui. Gui, pelo amor de Deus, onde que você tá? Não, os meninos acabaram de sair daqui. Não, não, não, não, não. Gui, Gui, Gui, Gui... De... Depois eu explico. Eu, eu, eu falo tudo com eles. Eles te deixaram um beijo. Mas me fala, me fala onde que você tá que eu tô indo te buscar. Eu vou só botar uma roupa. Ajuda. Tá, que ótimo então. O, olha só. Então vem pra casa aqui. Eu vou te dar cinco minutos. Se você não chegar aqui, eu vou revirar o Rio de Janeiro. e vou atrás de você. Tá bom então, meu amor. Tá, tô te esperando. Beijo. Tá, tchau. Melhor colocar pelo menos uma camisa, né? É... Posso te ir, não posso de me nenhum Ah, que boa coisa. Filha? Você tem uma filha, velho. Ela tem ano e dos meses. Eles dizem a coisa mais linda que a gente pode encontrar. Gente, eu nunca imaginei que você tinha uma filha. Bem, então eu vou nessa também. Obrigado pela noite, foi incrível. E quando quiser conversar, sei lá, beber alguma coisa, você sabe como me encontrar. Obrigado, você também. É. A gente se fala, né? Tá bom, Iris. A gente se fala. Não é muito perigoso andar sozinho na hora dessas, né? Eu só fui tomar um açaí e tava voltando pra casa. Tudo bobeira. Será que eu tô achando pra ela? Mas você não vai pra aquele lado. Quem disse? O que, que você vai fazer lá? Agora que eu te falo. Tá. Virou meu pai agora? Jamais. É. <risos> tá Beijo. Beijo. Beijo. Boa noite. <risos> Ai, se eu tivesse marcado, eu não teria encontrado. Ai, sossega, Marco. Sossega essa periquita. Vai pra casa, vai dormir. E acabou, não pensa mais em nada. Ai. <risos> Achei que chegasse mais cedo na escola, sabia? Eu achei que minha sala ficava trancada. É, tava trancada. Só que a sua assistente, a Mona Lisa, abriu e... Deixou eu esperar você aqui dentro, horas. Tá, eu mando uma ela depois. Levanta da minha cadeira, por favor. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Né? E é que devo a honra da sua visita essa hora da manhã? Porque eu tenho uma proposta, sabe? E essa proposta vai mudar a minha vida para sempre. Casa comigo. Tem senhor Henrique? Segundo dia de corridinha de leve e o senhor simplesmente me dá um bolo. Vem cá, tá certo isso? Henrique? Ué. Onde é que ele tá? Sem tempo, Rafael. Trabalho, faculdade, atrasado. Deixa eu tomar banho e partir, senão eu tô ferrado. Bom dia. Bom dia. Então... Me ocorreu que eu nunca preparei um café nunca te trouxe um café na cama. Daí eu tive essa ideia. Espero que esteja de seu agrado. Hum. Tem alguma coisa que você não faz que não me agrade? Se caso também não te agradar, sem problemas. A gente joga essa merda tudo pro alto, a gente se beija e tá tudo certo. Ah, é? Eu vou querer esse beijo, então, hein? Depois do café. Deve. Me fala, e como é que tá a cabeça, o coração? Como é que você tá? Não muito bem. Mas também não adianta ficar desesperado, então... Tô pensando em seguir em frente. Mas já falei com meu pai, mandei mensagem pra ele que a gente vai se encontrar. Porque... Tive coragem de falar por telefone, sabe? vocês muito bem, Gui. Ó, oh, eu sei que não vai ser fácil, que vai ser difícil, complicado, mas eu tô aqui, viu? E eu até permito, se caso cair todo o seu cabelo, todos os seus pelos... Entendeu? Assim, pode cair isso tudo. Inclusive, eu te dou o direito de um dia, mas um dia só. Um dia só, você pode até perder esse sorriso. É esse daí mesmo que eu gosto. Mas olha só. Eu preciso que você não perca jamais a esperança, a vontade de vencer e de viver, viu? Que a gente vai passar por isso juntos. Eu e você. Tá? Tô com tanto medo. Tá, eu também. Eu também tô. Só que. A, a, a gente tá junto nisso. A gente vai passar por isso. Olha. Se morre eu morrer. Parou, parou. Não existe. Isso não, não entra no raciocínio, isso não, não existe. Essa possibilidade é, é, é nula, tá? Ó, presta atenção. e você tem que pensar em coisas boas. Você tem que pensar em ficar bem, se curar. Pensa que aquilo que você sente, entendeu? A energia que você manda, é a energia que devolve para você. Então assim, pensamento sempre bom, positividade de agora até o final. Combinado? Tá bom. Combinado. Então tá. Então vamos levantando, tá? Vamos fazer essa bandeja ali, ó. eu coloquei o que tinha na geladeira e eu vou fazer igual a mamãe. Eu só saio desse quarto depois que vocês esvaziar essa bandeja. E se você não comer tudo eu mesmo vou pegar um chinalinho e vou esquentar a tua bunda. Ah, é? É. é. Olha que eu acho que não seria a má ideia ficar com um chanelinho aqui. Para, vai comer logo, agora. Vamos rest of my shoulders And I'll hum. bury my future behind I'll always keep you with me you'll be always on my mind Olha, apareceu a Margarida, né? Pô, foi, nem sumiu. Só fui dar uma volta no condomínio chato Pra não pirar aqui dentro de casa, né? hum. Ah, deu sua volta Já não tá pirando mais Agora, ó Me ajudaria, porque hoje tem 60 marmitas a mais do que ontem Então preciso de você pra picar, pra cortar Vambora Aí, é, vai ser assim agora? Banho de porta aberta comigo aqui Ele um fez por mal e se tivesse feito a casa dele. Cheguei. E eu só vou esperar a princesa terminar o banho ou tomo um banho e volto pra te ajudar. Não, você não vai tomar banho não. Seu banho demora mais de uma hora. Se os clientes forem esperar, você tomar banho, eles não vão almoçar, eles vão jantar. Bora! Cortar, picar. Preciso de você. Vambora. Vambora. Bora. Depois toma banho. Bora, bora, bora. Pô. Pô, Que purô, Olha só, outra coisa. Mamãe ligou, falou pra você ligar pra ela. Qual foi? Pra quê? Pirão, se ela tivesse dado o um recado, eu te dava o um recado, né? Ela não mandaria você ligar pra ela. Eita, grosso. É, não fiz nada ainda. Agora bora, traz essa cola. Maria, você tem certeza que esse passeio é seguro? Certeza, foram todos os alunos. É engraçado, eu não tô me lembrando de ter assinado essa autorização. É, mas o Ives assinou. Não, o Ives assinou, foi. Então, aproveitar que ela foi pra passeio, eu vou resolver minhas coisas na rua. Aí, já que ela vai chegar de tardezinha, eu, quando estiver voltando, eu passo lá e puxo ela. Ah, tá bom, pode ir, Maria. Tá bom, qualquer coisa me liga. Se acabar o café ali na seira, você pega mais vaca. Tá, pode deixar. Obrigado, Maria. Não, tá, mano. Pode, pode sim. Não, não, não pode. Não, isso não. Faz o seguinte, marca no primeiro horário à tarde, porque agora de manhã eu tô bem acarrado. Tá. Não, não, então, você. Não, então meia hora eu tô aí. Tá bom. Você não vai pra, ag pra agência, não? O primeiro cliente é o almoço. Depois eu vou partir pra agência. Ah, é? Ibi você nem me disse que tinha assinado um termo pra um passeio. Ah, é? Passeio? Pra onde? Jardim botânico, Ives. Assim, não tava sabendo. Ah não, eu achei que você soubesse que você tinha assinado esse termo. Ah, eu assinei. Nossa, que maravilha. Bichzinho assim, vai adorar o Jardim Botânico? Só acho que você podia ter me dito, né? Dito o quê? Ibis, que é a nossa filha com um passeio na escola. Eu nem tava sabendo disso. Ibis, olha só. Eu não vou discutir com você, tá? Eu só quero participar de tudo que diz respeito à minha filha. Será que é pedir muito? Da próxima vez eu vou lembrar você. Vou cronometrar o cocôzinho dela, o xixi, a fraldinha na hora de trocar, quantas foram trocadas, ah, a mamadeira. Ah, Ives, me culpa da sua ironia, né? Me culpa você, meu amor. Não tem essa sua paranoia aí. Maria, tem café? Cafeteira, Ives. Ali, ó. Essa reunião é com... Pierre Sainte-Flavie? So é isso mesmo. Esse Pierre tá no papo, meu amor. É só levar as estatísticas, tudo do projeto, o cliente é nosso. Oi, bicho. Quem é esse Pablo que saiu com você ontem à noite? Pablo. Pabllo. Tem aqui, gente, de que eu vou aqui lá. Ela não quer acordar, é? Pelo visto, não. Ai, meu Deus, eu matei a Michelle, gente. Ai, vai lá fora. Pede ajuda, chama a ambulância, vai fazer uma Eu, eu, eu já vou dar volta. Michele, Michele, pelo amor de Deus, não vai morrer agora. Cadê ele? Ele? Eu não tava desmaiada, Moniza, nem morta. Eu tava afim de. Gente, tudo truque. Pra onde ele foi? Eu fui chamar uma ambulância, pedir ajuda. Menos mal, ainda bem que eu penso rápido, graças a Deus. Mas, Michelle, o que está acontecendo aqui? Esse doido me pediu um casamento. Ah, que gracinha, Michele. você vai casar? Fala lá se de casar com ele, garota! Faz alguma coisa pra se livrar dele que eu vou fingir meu desmaio de novo, pelo amor de Deus. Mas, Michele, como é que eu vou me livrar dele? Não sei, interpreta, inventa... Tá vindo, tá vindo, Oh, não tem nenhum almoço no momento. Eu já senti uma ideia. Vou levar no meu carro. Não, não, não, não vai ser necessário. É, é, Como assim não vai ser necessário? É porque ela me disse que... Ela, quero dizer, ela, ela já teve isso antes. É, é, a melhor coisa que a gente tem a fazer é deixar ela assim, que ela, ela descansa e... E, descansa. e ela vai voltando assim por si mesma. Descansa? É. Mas carinha que descansou na boca, ela deu Imagina, ela, ela tá bem. Fica tranquilo. Eu tenho certeza absoluta. Volta amanhã que, que ela vai estar super disposta pra falar contigo. Vai ser bem melhor. Tem certeza? Absoluta! Inclusive, eu tenho certeza que ela vai dizer sim ao seu pedido. Pedido? Como você sabe que eu fiz um pedido pra ela? Falar, você fez? Não, é uma forma de falar, imagina. O melhor que a gente tem a fazer é ir embora. É melhor que ela fica aí, ela descansa. Vamos, vamos antes que ela me dê um outro chute na caminhada. Desmaiada, né? Vai aqui. É sério mesmo isso, Ives? Você vai sair e não vai me dar uma explicação? Eu já te falei que é só um amigo. Só amigo. Que amigo é esse, Ives? Quem é esse Pablo que você nunca me falou dele? Pra você ver que é uma amizade tão irrelevante que eu nem toquei no assunto. Eu só fui sair com ele, conversamos, desabafei. Só? Ah, só? Só isso? Não acredito. Que você tá, depois da briga que teve, que rolou, você tá achando que eu tô puto. Fui pra é. rua te trair. Não, <risos> não, Não, não, não, não. Em momento nenhum eu falei de traição. Isso quem tá falando é você, meu bem. É... Engraçado, né? Eu acho que você não está pronto pra viver uma relação adulta. Ah, você tá se comportando como pronto. uma criança mimada. Ah, eu, eu vou sou... trabalhar porque eu tenho contas a pagar. Eu sou a criança mimada. Ives, olha só, eu não acabei de falar. Ives! Ives, eu não acabei de falar! Caraca, ele sempre com essa mania de transferir tudo pro lado dele. Eu e agora ele sai com esse tal de Pablo, né? E se você tiver ouvindo atrás da porta, é isso mesmo. Sai com esse tal de Pablo... Tá, e agora o culpado sou eu, a criança mimada sou eu. Vai sair? Uhum, vou sim. Vai aonde? Desde quando você se preocupa comigo, hein? Desde que somos casados. Ah, agora você se lembra disso. Mas eu não tô com muita paciência pra falar sobre isso não. Tá? Tô meio atrasado, já tô com pressa. Mauro, eu te fiz uma pergunta. Claro, não devia te falar não, mas já que eu tô aqui, eu vou te falar, estou indo visitar a sua irmã, ela está saindo do hospital hoje. E por que você não espera ela chegar em casa? Esperar? Você acha mesmo que ela vai vir aqui? Vai vir para cá, no lugar onde a irmã dela está sendo acusada, pelo próprio ataque. E então, eu fui condenada? Isso foi provado? Ó, oh, a te inventou esse negócio aí porque ela sempre me odiou. Você sabe muito bem disso, amor. Flora, eu sei bem do que você é capaz. Me dá arrepio só de pensar que você pode ter feito isso. Mas, sua irmã vai pra algum lugar que, na verdade, eu ainda não sei pra onde. Mas ela vai ficar melhor. Porque também vir pra uma casa pra não ter amor, realmente é bem complicado. Só eu consigo esse feito. O que, que foi agora, hein, Mauro? O que está acontecendo com você... Tinha uma mãe que sendo meio sensível, né? Tô indo, Flora. Ah, outra coisa, deixa eu te falar. Fique bem atenta, porque se sua irmã pedir essa herança, que ela tem direito e você sabe disso. E se ela resolver pegar, você vai ficar com uma mão na frente ou tá atrás. Tchau, Flora. Alô, Michelle? É a Agatha. Olha só, eu tô ligando só pra avisar que a filha teve alta e eu tô indo buscar ela agora, tá? A gente vai lá pra casa se quiser passar. Lá vai ser muito bem recebido. Claro! Tá, anota meu endereço aí que a gente te espera lá. Bem na hora. o ah, que, que você tá fazendo aqui? Esqueceu que a gente tem um trato, trato. amiguinho. Flávio, você não tem direito de vir aqui. Olha, se o Ives pega a gente aqui, a gente eu tá tô perdido. Eu lá fora. O Ives não tá em casa. Eu sei que você tá sozinho. Cara, mas você falou que ia me ligar, mas eu decidi... aparecer. Fiz mal? Flávio, vai embora, por favor. Mas a gente tem uns assuntos pendentes a resolver. Não, peraí. Eu não tenho nada pra resolver com você. Claro que temos. Temos um trato, Nandinho. Mas eu não vou ficar muito tempo, não. Você não vai me servir um café, uma água? Dá pra você dizer logo o que você quer? Então, eu viajo amanhã à noite e eu vim pegar aquele nosso combinado, lembra? Gente, mas eu não tenho esse dinheiro, eu nem sabia que você ia vir aqui! Tá certo então, vamos deixar combinado pra amanhã de manhã, inventa algo aí pro seu maridinho e vem pra casa almoçar que eu pego com você. Flávio, eu não sei, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Claro que pode! E eu sei que você pode. E é pelo bem da sua filha. Eu quero dois mil reais pela manhã. Flávio, mas eu nem tenho esse dinheiro! Eu sei que você vai conseguir, então amanhã na hora do almoço eu tô aqui. E faz um bifinho pra mim, porque eu não quero sair de barriga vazia. E se tentar alguma gracinha, você nunca mais vai pôr os olhos na sua filha. Que isso, cara? Para! Vai embora! Estacionado lá embaixo, ele vai pegar umas coisas comigo Tá, mas aconteceu alguma coisa? Não, não é demais É que eu vou deixar uns exames e uns documentos com ele E ele conseguir um conhecido pra eu já começar meu tratamento E aí a gente vai buscar um doador que seja compatível Não é ótimo? Ótimo, isso é ótimo Tenho certeza que a gente vai conseguir um doador compatível pra você, tá? Não sei Eu vou lá e eu já volto, tá bom? Aí eu sou. Ah, tá bom, você vai aqui Agatha! Agatha! Que susto, Mauro! Então é verdade? Sim, se é sobre a saída dessa filha do hospital, é verdade. Eu tô indo agora mesmo buscar ela. Que notícia é maravilhosa. Mas ela vai ficar na sua casa? Sim, tudo certo, combinado. Ela vai para lá. É melhor, né? A Flora a gente não pode marcar bobeira. É, isso é verdade. Não sei até onde a Flora pode ir com isso tudo. Pois é. A Michelle seguiu ela. Mostrou fotos. Ninguém contou, você mesmo viu. É. A Flora sempre foi muito ambiciosa. Acredito dela que você conhece, né? Então é melhor realmente ela ficar na sua casa, até porque a gente não sabe até onde ela pode ir com isso. Né? Acabar fazendo alguma coisa pior. Toma cuidado. Por que cuidado? Você dorme com ela todas as noites. Vamos, então, deixa eu ir pra Safira não ficar esperando. Tá bom, mas... Leve isso aqui e compra... Algumas flores lá pra, pra Safira, né? Diz pra ela que é um pedido de desculpas por ter sido tão cego com a flora. Eu vou dar seu notário. E você pode aparecer lá em casa quando quiser, Pode deixar. Beijo. Tchau. E yeah. Ei. Hey. Tá tudo bem? Tá, tá sim! É... E o seu pai, já foi? Já, já sim. Então, eu vou começar as sessões de diálise, eu conto antes, e vou ter acompanhamento de nutricionista, psicólogo, sim. e de um médico específico, que se chama nefrologista, que eu nem sabia que isso existia. Sabia? Não sabia. Nefrologista, sim. Nunca ouvi falar. E aí, o nome da moça, da doutora, que vai me acompanhar, se chama Sônia. Dizem que ela é muito boa, então eu tô esperançoso. E aí eu vou que fazer vários exames, testes. Mas eu vou estar muito bem acompanhado, né? Vários médicos. E aí um doador compatível, que seja morto ou vivo, vai salvar a minha vida. Ótimo. E eu vou estar aqui uhum. pra uhum. te dar muito carinho, pra cuidar muito bem de você. E a gente vai passar por tudo isso juntos, tá é. bom? Agora vamos fazer alguma coisa só nós dois? Vamos. Achei que você nunca foi se chamar. É? é? Menino, você... Sossega, você tem uma cara, né? Eu, hein? O que você tá pensando da vida? Ah, eu vou pra casa. Tá vendo? Tá vendo, Mariasão, como trabalhar é bom? Trabalhar é muito bom, olha só. E nós conseguimos sim. vender todas as quentinhas que foram feitas. Isso que importa. E meu pagamento? não deveria te pagar não, sabe por quê? Porque você não tá ajudando em nada em casa. Mas eu vou te, vou te pagar sim, sabe por quê? Porque isso vai te mostrar que trabalhar é bom, tá? Que trabalhar dá dinheiro. Isso dignifica um homem, tá? Que é, Isso diária. Isso é muito só para o pagamento mesmo. Ah, tá bom, tá esse pagamento. Valeu. Ah, é, é esse meio. E agora, eu preciso ir no banheiro, cara. Depois eu vou ajeitar aquelas compras. Tem muita coisa pro banheiro também. Mas eu tenho que ir no banheiro! Quero é no banheiro. Estranha essa ligação aqui? Aconteceu alguma coisa? Não, Não, na realidade não aconteceu nada. Eu que te pergunto, né? Você não respondeu as minhas mensagens, não me ligou, sumiu, não me deu notícias. Eu precisava ficar um pouco sozinho tentar organizar minha cabeça, meus pensamentos, só isso. Vitor, é justamente por isso que eu te chamei aqui. Por isso que é? Você não tá bem. Você precisa se curar você precisa procurar ajuda você precisa curar esse trauma e eu não consigo mais te ajudar e eu sinto que eu estou te atrapalhando na realidade eu estou mais te atrapalhando do que te ajudando e eu não posso eu não posso mais eu estraguei tudo né? não, não estrago nada você é incrível, você é maravilhoso esse último ano que eu vivi com você, a minha recuperação que ela vem acontecendo. Eu devo muito a você, sabe? Mas, sabe, enquanto a gente não puder ter esse contato, enquanto eu não puder te tocar, você não deixa eu te tocar, enquanto a gente não puder transar, eu sinto que eu só tô te atrapalhando. Eu sei que é difícil alguém aceitar todos os meus traumas. Eu tentei parecer uma pessoa normal, não, só que... Não, calma. Você é normal, Vitor. Você é muito normal. Só que enquanto você viver com esse trauma, com esse fantasma que te assombra... Eu sei, eu sei que isso deve ser muito difícil, nem imagino. Mas, Vitor, enquanto você tiver isso e as pessoas tentarem se aproximar de você, você não vai conseguir. Isso só vai te afastar delas. Como você tá fazendo agora. Não, eu não tô me afastando. Eu só tô buscando o que é melhor pra você. Pra que você busque a sua cura, você melhore. Eu não consigo estar com você agora. E você ainda vai ver que dá tempo de ser feliz. Só isso. Tudo bem. Eu vou procurar análise, tratamento, psicólogo. Eu vou ficar melhor. Eu prometo. E eu vou estar sempre aqui para o que você precisar. Se precisar de uma mão, eu vou estar aqui. Amigos, pelo menos. Tive que sair, comprar sabonete, umas coisas para cozinha. Tomou café? Tem um bolo de laranja que eu fiz, tá no forno. Lembro, mas por que isso agora? Não quer esperar chegar em casa? Tá, eu sei que isso é importante pra você, mas aí eu posso te fazer companhia. Ai, não sei não, Safira, é arriscada. Tá, se você acha melhor, né? Eu concordo. Ah, me pareceu um rapaz tranquilo, preocupado. Tá, olha, manda notícia, tá? Porque eu vou estar tá aqui aflita. Tá, anota o nome e o endereço aí. que tá friozinho. Ah, pede uma sopa. E outra coisa, você não vai ter que se alimentar de forma mais saudável. Aí, a sopa de legumes é saudável. Eu tenho tudo na geladeira, só ia precisar da sua ajuda. Hum? Tá bom, tá bom. Te ajudo. Mas, ó, sou muito fã de sopa, não? Isso é porque você não experimentou a minha sopa, a famosa sopa de legumes do Ian. Tenho certeza que você vai tomar e vai acabar pedindo mais. Ah, é? é então... hum. Tem outras coisas que eu tô querendo experimentar também. Ah, é? são famosas do Ian. O quê, gente? Quem cá que eu te conto? Então vai cortando uma batata aqui e isso aí que eu fiquei <risos> Achei aquela prova muito complicada. Ah, e a matéria de anatomia? Tá acabando comigo, tô ficando careca já. <risos> Olha só quem voltou Ei. a frequentar a faculdade. Nossa, eu tava até preocupado com você, já. ia te procurar pra você que eu tava Gente, calma, tá. Eu só faltei um dia. Não é possível que eu aprendi tanta coisa assim, né? Olha, eu não quero te assustar não, mas você perdeu o trabalho de anatomia já. Prova de quinta de sociologia. O conteúdo da matéria tá lá no chat. Além disso, você tem que comprar todo o material de laboratório ainda. Ó, oh, você perdeu também? O Debate de Filosofia, pai. A gente não acredita. Um dia que eu faltei, eu já perdi tudo isso. É, mas fica tranquilo que eu peguei tudo e ainda coloquei você no nosso grupo. Colocou? Claro. E o trabalho vai ficar massa. No fim das contas, eu anotei tudo pra você. Aí, fica tranquilo. Tá comigo. Eu acabei esquecendo, mas o é bom é que ele tá aqui com a gente. <risos> é, obrigado, viu? Ah, a Mirti tá te chamando pra ver o desenho do Caco Macaco com ela. Tá, eu vou lá. Daqui a pouco eu vou lá. Uhum. Ela adora esse desenho, né? Achei que fosse você. fosse sair hoje? Hein? Tá eu saindo bonito. todo dia. Hoje não. Na verdade, não. eu acho que a gente precisava sentar, conversar, esclarecer tudo, né? Colocar tudo em ordem, tudo no lugar. É aí, bicho. É o que eu quero. Vamos fazer o seguinte? Vai lá assistir o desenho com ela antes que ela comece a te chamar. Pode ser? Tá. Eu vou lá. Depois a gente acerta a turma. Não, menina. Tô no trânsito e ir. tô falando. Flanelinha falou comigo aqui agora. Claro que eu sei da reunião, né, Rafael? Até parece que eu não vou saber. Hoje? Mentira. Gente. Claro que eu lembro, Rafael. Anotei na agenda. Na agenda. Rafael, claro que eu sei, Rafael, da Bulgária, né, do negra Malásia, sem nem falar esses assim idiomas. Eu vou estar lá, Rafael. Lembrei que é importante, botei na melhor roupa. Tô com o que você pediu, calça, camisa, terno, tô com isso tudo. Gra gravata, tá aqui. Marcos tá aqui comigo, tô tá te mandando um beijo. Te mandou. Por que o Marcos tá com Uma carona pra ele, né, Rafa? Rafa, fica tranquilo, eu sei que é 10 minutos, eu deixo o Marcos em 5 e chego aí, pode ser? Bota em cima da minha mesa que eu assino também. Tá, tá ótimo, tô chegando, tô vindo na esquina, Rafael. Rafa, você não compra em mim? Ótimo. Pode, pode tô, tô, tô, vou entrar no estacionamento, chama o elevador. 5 minutos, você vai lá, Beijo. Gente, tenho... meu Deus, eu preciso comprar agenda, meu Jesus, gente, onde que tá minha agenda? Eu tenho uma agenda? Cinco minutos, vai. Continua o assunto aqui, ó. Ai, Fala comigo. E você e Vitor? Ah, amigo, a gente não tem se falado, né? Desde que tudo aconteceu, eu tô dando um espaço e um tempo pra ele. Acho que isso vai fazer bem pra ele. Hum, e pra você? Tá se fazendo bem? Não sei. Eu tô vivendo um dilema. Um dilema que eu nunca vivi antes na minha vida. Hum? E o nome desse dilema é o mesmo nome do irmão do Pávio. Né? Não. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu não sei o que esse homem faz comigo, sabe? Quando ele tá perto de mim, é surreal. Eu sei que ele é hétero, que ele tá noivo daquela mulher lá, mas é como se disso não valesse nada pra mim. Tá, você tá disposto a entrar nisso. Mesmo sabendo de tudo que você acabou de falar. Que ele é hétero, que ele é noivo, é casada, noiva, hein? Não sei, menino Eu não sei, eu tô vivendo uma confusão, aí tem o Vitor Vem cá, Marcos, eu te uma coisa. Você não tá ficando com o Vitor só por... Você não tá com o Vitor só por pena, não, Marcos? Não. Graças a Deus. Quer é, eu não sei. Eu não sei se é pena é a palavra, eu acho, sabe? Eu acho. Ai, amigo. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Vitor, né? É, amigo. Desde o início, desde o princípio lá, quando eu comecei a com a cadeira de rodas, o tratamento, ele tá do meu lado. Então eu não posso terminar com o Vitor. Quem disse? Ah. Não dá, meu. o Vitor ah, comigo. Marcos, ouve, presta atenção, olha só. Agora olha só. Marcos, deixa eu te falar, olha só. Fica com ninguém por, por, por. gratidão e pena, não. Se você está com uma pessoa e não é porque, por causa do, do, do amor, é, do, do tesão e da paixão, termina, meu filho, mas termina logo. Entendeu? Sabe por quê, Marcos? Quando você terminar com o Vitor, você vai se libertar. Mas, consequentemente, você liberta ele também. Ah, amigo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, Confesso. Pensa ficar, em você. É simples. Simples. Marcos, agora é a hora de você ser aquele egoísta que você nunca foi. Pensar exclusivamente em você. Só em você. E deixar o seu coração tranquilo e bem. Só que eu vou te falar uma coisa, tá? Não termina pensando que você já vai ficar com outra pessoa. Não termina com vida por causa de alguém. Termina por causa de você, por causa do que você sente. Até porque esse negócio de, ah, terminei com, vou entregar o coração para outro. Você sabe que isso nunca deu certo, você vai quebrar a cara mais uma vez. tô te falando isso como amigo, ah. tá? É só como amigo. Mas assim, quero que você saiba que o que você fizer, eu tô do seu lado, tá bom? Ah, tá bom Agora tá bom. vai é o seguinte, ah. não comi, nós vamos almoçar. Liga para Nando, marca com o Nando aí, 13 horas, você que é um horário bom. Psh, fica quieto, Meu, gente, eu tô... Marcos, eu tenho uma reunião importantíssima, Rafael mandou de terno, de gravata. Eu, eu tô indo, eu, tô, eu, tô, eu, sou, eu sou dono. Eu vou chegar lá, vou assinar os papéis, ninguém vai ver nada. Meu, eu só preciso comprar uma agenda no caminho, meu álibi. Ai. Meu Deus, uma agenda, meu álibi. Ninguém sai. <música> Daqui a 5 minutinhos você desliga o fogo pra mim, por favor. Vem, toma banho. Desliga você, cara. Cara, é tá levantando essa bunda magra daí e ali virar um botãozinho. Tem como fazer isso? Tá, vai. Eu desligo. Vai pro banho, vai, eu. Tô indo, toma banho. Ô Henrique. Tá esperando visita? Ô, teu namoradinho perdeu a chave? O que, que eu faço? Peraí, atende a porta. Eu vou, já vou sair daqui, cara. Atende a porta, vou fazer alguma coisa. Atende. Virei empregadinho agora. Pois não?